Olá ah, pessoal, tudo bem? Paulo, isso é mais um vídeo. E vamos jogar Century IO. Foi no momento que voltei a gravar. Desculpa pela demora muito, muito tempo sem gravar. Eu tava me recuperando da gripe, mas estamos aqui, né? e IO, né? então eu ainda me lembro como que grava, né? Eu quase me desacostumei, mas esse vídeo é para ser mais um episódio do de Franco e Pen Adventure, mas o o gravador não estava rodando, aí eu desisti. Mas algum momento eu vou fazer alguma coisa, não sei, comprar um tipo um tablet do nada, assim, se funciona. Mas se não funcionar, então fim da série, né, sem completar. Ó, oh, dá pra colocar um nick, né, vou colocar um, não sei o que, saiu o cracudo do nada na minha cabeça. Não sei o que eu vou colocar também, senhor o cracudo, a compra meu louco. Aí, eu vou ir uh, mais pre-online ligar o internet né não vai dar caso que vai aparecer anúncios aí pode atrapalhar vamos jogar aqui no versão é sem internet também versão não online acho que são esse caras esse daqui esse, esse, esse aí outros cobras são é, bots, eu acho. É não são humanos, não são pessoas jogando, eu acho. Mas deixa nos comentários se você sabe aí mais. Mas pelo menos, né? Eu não estou jogando para se divertir também, né? Ok. Esse jogo não tem som, dá pra, dá pra perceber que está mudo, Pior que o som do celular tá, tá pelo menos um, pou, tá um pouco ali, não tão baixo nem alto, mas eu sei que não tem som. Só foge, hein? Como foi isso que tá cravando aqui? Tá. Tranquilo. Eu... Ah, morri. Não! Ah, mano. Teve anúncio. Ó, oh, já começou. Já começou. que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus, celular tá bugado. Pelo menos tá gravando, né? Tá. Meu Deus, que foi isso? Eu acho que meu celular tá muito sobrecarregado. Deixa eu ir de novo, né? É. Ouvir a tela? aí agora, agora vou colocar é hum... esse aí meu nick para se jogar não vai pegar minhas cortes não, hein? Uh! Tu matar eles? Não, eles são bem... É... Eles esquivam muito rápido! <risos> <risos> Droga! Ai, posso colocar em árvore Aqui, ó meu deus, aqui é 007 aqui, tudo no meu, ae, cara, esse, esse jogo é um, um lixo, oxi, ó, agora tem é novo, né, ó, mais um erros técnicos aqui, Claro que eu fiz no meio de vídeos é eternos aqui Tá Também tava querendo só um vídeo, só um jogo Mas vamos hoje que eu acho que tô querendo fazer mais um vídeo de dois jogos e um vídeo Agora o próximo vídeo, o próximo jogo que vai ser É... vai ser o... Uh, Uh, não sei mais. Deu eu de of stick me stick 5. Se rodar, se não rodar, significa que O vídeo acabou. Ó, oh, eu vi estava gravando, ou não. Ainda estava, então rodou. Tá a boca, não quer saber, susto, aí. Esse jogo, eu, eu tinha baixado a versão antiga aqui, eu não queria baixar a versão nova, que hoje em dia o criador do jogo, é, o, o, o criador desse jogo, não sei, foi, saiu do jogo e foi para um novo criador. Eu não sei porquê. Oxe, tinha atualizado o jogo! Oxe! Eu nem tinha percebido que, que, que tinha atualizado o jogo! Nossa Senhora! O, ok! Eu também já aqui. Não, vamos jogar no início, vamos jogar no início Tá aí tem mais coisas aí Na versão que estava antes de atualizar assim que não tinha, não tinha as coisas de armas não Só tinha pelo menos esse e esse e onde tinha ah Oxi! agora os novos tem esse agora e esse vai ser a última parte da tela só que como quarto ah mudou nossa mano pior que ah, nas, nas versões antigas tinha como te colo tinha como colo tinha como colocar o o sangue de cor vermelho e já coloquei, eu já, coloquei. Eu já coloquei onde que baixo, aqui? A vai aqui rapaz vai tinha como colocar sangue bem mais realista quer dizer sangue vermelho agora não sei eles, eles se eu não consigo muito da sensua tá bem Mas sempre percebo que os jogos de hoje já estão mais sensuados, assim Eu não curto muito Assim Eu não me importo se eu... Que que é isso mano? Que que é isso? Tô nada uma coisa ali Tô, não sei, voando mas desculpa por meu, meu jeito de estar diferente, eu posso estar meio que mais calmo ou, ou comportamento mais, mais diferente. Não é que eu pareça daqui daquele pessoa mais divertido. Eu acho que não estou muito à vontade e, por, e porque ainda são um, só, um, só um pouquinho gripado ainda. Só bem pouquinho mesmo, mas, mas eu, não, eu não consigo me divertir nem ainda nessa mais um pouquinho mais gripado ainda, pois estou meu ok né, mas talvez no no em, em breve já vou ficar normal né <risos> Aê Que <risos> susto! <risos> Apegui som, hein? Nos meus ouvidos! Pior que o som... Oh, pior que oh, o som do celular tá alto pra caramba! Vem aqui! Mano, que susto! Que que é isso aí? Do nada! Aí, eu, assim... Meu Deus, não, não, não. Cara, tudo nesse barulho bizarro aí. Mas isso foi um vídeo, né? Esse vídeo só foi para só foi para me que dar uma sustentação do canal. Sim, eu, pera. Não, eu não parei o canal. Se eu, tinha, se eu parasse o canal, eu tinha avisado. Eu tinha avisado na comunidade. Mas eu tava bem gripado nesses nesse dias, mas esse foi o um vídeo, né? Só pra tudo que sai, no céu que não sai essa estreia, só pra Luiz Henrique, Ninja Fogo e você e todos. Tchau!